Essa palavra significa papinha. Essa palavra significa baixinho. Essa palavra significa colher. Essa palavra significa bico. Essa palavra significa xuxa. Essa palavra significa neném. Essa palavra significa vovó. Essa palavra significa papai. Essa palavra significa vovô. Essa palavra significa mamãe. Essa palavra significa leão. palavra significa macaco. Essa palavra significa cavalo. Essa palavra significa girafa. Essa palavra significa elefante. Essa palavra significa mamadeira. Essa palavra significa bibi. Essa palavra significa flor. Essa palavra significa bola. Essa palavra significa sol. Essa palavra significa mosquito. Essa palavra significa galinha. Essa palavra significa borboleta. Essa palavra significa pintinho. Essa palavra significa ratazana. Parabéns! Gostou do canal? Inscreva-se, dê um joinha! E agora você já pode adquirir os seus cartões para ensinar o seu bebê a ler cartões em papel, clicando no link abaixo na descrição do vídeo ou acessando o site reinventar-se.com.br bebê